consulentes sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de peixes Então vamos lá como está o momento de peixes? E vamos complementar com esse outro tarô. Já vou trazer também uma mensagem do oráculo. Peixes, o coração não é tolo, é a mente que não compreende o coração. Talvez você esteja sentindo de pegar uma estrada que você sabe que te fará bem, mas não pega, porque fica preocupado com o externo, o que vão falar ou o que vão pensar de você. Afinal, é uma estrada que as pessoas têm preconceitos, falam mal ou desconhecem. Então, você vai escondendo suas vontades, deixando seus sonhos para depois e acompanhando as pessoas, vivendo o tradicional, que é muito bom, mas não é o que você gostaria de viver. E é o momento para analisar onde você está colocando o seu foco, porque um pé está em um lugar e o outro pé está em outro lugar. É hora de mirar no alvo. Você quer chegar em tal lugar? Então, pega o caminho que te levará para esse lugar. Estuda como chegar lá, dá um passo de cada vez, sabendo que mais cedo ou mais tarde você estará lá. Muito bem, muito feliz e você vai ver que as pessoas que poderiam falar mal ou te negar apoio, com o tempo passam a se moldar ao que você quer e até te respeitam mais. Agora, se você analisar que a vida atual está muito boa, mas precisa de alguma alteração, o momento está bom para essas pequenas mudanças, mas é como se estivesse faltando uma decisão aqui. Um direcionamento na sua vida com base no desejo do seu coração que muitas vezes te leva a um começo solitário de você com você mesmo, mas depois vem as pessoas, vem o reconhecimento, só o começo mesmo dá a impressão que é difícil. Porque por mais que você cuida de tudo e de todos com perfeição, a leitura mostra que tem um lado seu precisando de um controle maior para seguir uma disciplina daquilo que você quer, resgatando a sua autoconfiança para seguir em frente e tomar uma decisão que todo o restante te acompanha, as portas se abrem e as pessoas torcerão por você. Pode não ser as mesmas que estão na sua vida, mas haverá torcida sim. Nostalgia. Foque no aqui e no agora. Olha só, cartas de foco. E olha aqui na carta, você imaginando como seria se estivesse seguindo seus sonhos, as suas vontades. Ainda está em tempo. Aprimore a sua realidade, tira as ideias do papel. E se é algo relacionado a uma situação passageira, tenda a se reconectar de novo, cuidando da sua vibração e tendo a ação necessária, sem medo de ser feliz ou de tentar de novo. Tá bom? Gratidão.